Opa, pessoas, beleza? Hoje está ele fazendo um vídeo de quem é mais provável de e o resto é uma pergunta, tipo, quem é mais provável de casar e etc. E basicamente vai ter perguntas do Hausk, do Colucci e minhas, beleza? Então, bora lá. Quem é mais provável de conseguir ficar mais tempo sem usar a internet? Bro. Eu também consigo, eu acho é, que se... se seu, é, é, se eu realmente precisar também. Claro, tipo, eu acho que uma semana talvez ficaria um pouquinho louquinho, né, pra ter internet, mas eu conseguiria. É, realmente, eu ficaria com, é, mano, eu, óbvio que, óbvio que eu conseguiria, eu conseguiria fazer uma força. Mas, mano, óbvio que se a gente ficar, sei lá, uma semana sem internet, que a gente já tá acostumado à internet em tudo, Obviamente, ele já fica meio louquinho depois do de tempo. Muito maloca. Kaka. Quem é mais provável de conseguir tirar 10 de 10 em matemática? Ó, oh, eu sinceramente acho que eu não sou muito provável, porque tem realmente coisa de matemática que me pega. Verdade. Tipo, olha, a minha nota média em matemática normalmente é acima de 9. Tipo, 9, pouco é. e etc. E a tua? É, é eu tiro entre 8 e 9 matemática. Então eu acho que eu seria mais provável. É, realmente. Quem é mais provável de esquecer o que comeu ontem? Mano, eu acho que. Eu acho que eu sou mais provável. Eu não decoro nunca. Eu realmente eu, eu só decoro quando eu realmente acho necessário. eu nunca acho motivo pra decorar. Entendi. Tipo, ontem eu tomei Guaraná, água. Uh, como é que se chama aquele troço? O chamito, bife, arroz, salada e feijão. Uhum. Tá, beleza. Agora as perguntas bônus. Quem começa primeiro? Okay. Eu acho que, ó. Quem é mais provável de acabar esquecendo um material de escola? Eu acho que eu não sou muito provável Porque, mano, eu acho meio difícil Esquecer material Eu realmente esqueço material quando eu tô muito longe com a cabeça Mano, eu acho que eu sou mais provável Porque, tipo, velho tem, é, Porque, velho, eu, eu acho que Não sei quantas vezes, mas, tipo, já teve vezes Que, tipo, sei lá Num dia de artes eu levava, tipo Caderno de inglês e espanhol Por exemplo Eu acho que oh, isso nunca e aconteceu uma, uma coisa, E uma coisa, antes, antes de mudar a pergunta Eu sou mais provável de esquecer material na aula do que de trocar um material pelo outro. Eu nunca faço isso. Entendi. Tipo, eu não sou, eu não sou que nem tu, sei lá, trocar o livro de artes por inglês, eu não sou assim. Eu sou mais de esquecer mesmo. É caso que eu troco por causa que, tipo, eu me confundo nas datas. É, é realmente. Tá, agora tu faz a pergunta de quem é mais provável. Uh, de peraí, deixa eu pensar. Quem é, quem é mais provável de, sei lá, lá, jogar futebol.. Sei lá, jogar futebol quando uh, não tem nada pra fazer. Bro. Mesmo, é mesmo que não goste. Caraca, esse é difícil. É. Tipo, sei lá, tu tá bem de boa, mas tipo, não tem nada. Tu, no meio da física, não tem nada pra fazer, só tem futebol pra fazer alguma coisa. Quem seria mais provável de ir lá o futebol e vai ficar sem fazer nada? Eu acho que eu. Porque, bro, normalmente mano, na educação assim é. física tu fica parado. E mano, e uma coisa. Mano, eu, eu e assim, ó, eu sei que eu vou. Eu sei que eu vou estar tá deixando muito fã de futebol que deve assistir o canal dele muito triste. Mas, mano, eu odeio, eu odeio jogar futebol com todas as minhas forças. Eu também não gosto muito de jogar futebol, mas tipo, eu também não odeio tanto sua, assim. É, tipo, assistir jogo de Copa, jogo de time, jogar jogos de futebol no celular até vai. Mas, mano, jogar tipo futebol na educação física eu odeio com todas as minhas forças. Bem por isso que na maioria das coisas da educação física tu fica parado igual uma estátua de.